bra para Idabrut Brasil estamos nas vésperas do início do novo ano das grandes festas judaicas nos se aproximam dias especiais de reflexão profunda sobre a nossa vida nosso destino o que vai acontecer o próximo ano para a humanidade e especialmente a para o povo de Israel nós temos estas 48 horas sagradas chamadas horas dos dias do julgamento dia onde Boreolam vai ter que escutar o nosso acusador de falar algumas coisinhas mas nós devemos nos preparar para uma grande defesa porém este dia sagrado de Rosh Hashanah, foi chamado um dia de guerra entre o bem, que é representado através de nossas mitzvot, de nossos hasim através do ano todo, 5.782, as melhoras que nós fizemos neste ano, os momentos que nós dedicamos para a espiritualidade, na qual santificamos esses momentos seguramente se vão apresentar diante da Kadosh Baruchu, diante do Todo-Poderoso, que Ele sabe exatamente o que está correndo dentro de nossos corações em um momento tão solene e tão especial como o dia de Rosh Hashanah. Por um lado, este dia foi chamado Yom Teruay Elahem, um dia de julgamento, um dia de apresentar as contas, uma vez por ano, é chamado este dia de Yom Zikaron, o dia da lembrança do homem, da humanidade, Hashem entrega ano tra tras ano, mais um ano de vida, e nós devemos fazer um balanço, fazer prestação de contas, diante que Aquele que te dá vida, aquele que te dá felicidade, aquele que tira você de um sinfim de situações adversas na vida, aquele que te ajuda a superar os momentos difíceis da vida. O Talmud diz: se não fosse pela ajuda divina, nós não poderíamos estar. Em nenhum momento de nossa vida com tranquilidade, Hashem nos ajuda permanentemente, esperando que nós possamos dar certo aqui na vida. Hashem festeja tua vitória mais que aquilo que você festeja de tua própria vitória. Quer dizer, nós estamos falando aqui com avino. Malqueno, nosso pai, nosso rei. A grande diferença que vai acontecer neste ano e em todos os anos que vão para frente é como você se apresenta diante de Hashem. Será que você se apresenta como filho de Hashem ou você se apresenta como Aibet? Que filho? Filho é aquele que faz com carinho, com amor, que você faz porque você sabe que está fazendo bem para você, que você está fazendo bem para a tua família. A Shem nos fala justamente em vésperas de Rosh Hashanah, do novo ano, você vai escolher a vida, porque esta vida que eu te estou dando, por diz para nós, é uma vida de prazer, é uma vida que tem um sentido, que tem valores, que tem seguramente uma afinidade do lado do bem. Então, nós estamos por um lado, nós temos medo neste dia, porém, se falou ontem teruã. Um dia, Yom Yelala, assim diz o Talmud, um dia de Joro, nós tocamos o Shofar para abrir nossos corações e acordar de nossa sonolência do ano. Está escrito no Talmud, aquela pessoa que dorme em Rosh Hashanah, o mazal dorme com ele. O que quer dizer que dorme? Aquela pessoa que não aproveita o Rosh Hashanah para a vida. Nós dizemos para Hashem, Zohrenu, Lechaim, lembra-nos para a vida. A cada por favor, escreve-nos na vida. Mas isso não só depende de Hashem, vai depender muito de nós. Boreolam nos está esperando, Boreolam nos está aguardando, Boreolam nos está acompanhando nestas horas sublimes, que Hashem colocou uma vez por ano, para a pessoa fazer um balanço sobre sua vida. Está escrito, Tachel Shana Ubirhotea, acabou o ano anterior, e acabou toda a parte que não é tão boa, porém, nossos sábios dizem, Acabou o ano, e acaba, acaba as coisas passadas, as coisas que a gente não conseguiu desenvolver este ano. Tajel SHANA UBIRCHOTEA automaticamente quando a nos renova o ano seguramente nós temos essa grande oportunidade para fazer pequenas mudanças que lá na frente vão fazer muitas diferenças. Devemos aproveitar estes dias de Rosh Hashanah como uma grande oportunidade para a vida não é somente parte do calendário, se é parte da elevação espiritual e a maneira que você vai melhorar ano tras ano. Um sábio dizia assim, se a lhe dava mais de anos de vida, ele conseguiria ser um anjo. O que quer dizer? Cada ano de Rosh Hashanah, ele sentia que ele crescia. Ele sentia que ele era mais forte. Ele sentia que esse ano o aproveitou. Seguramente, uma das perguntas que Hashem nos fará no dia, mero dia de Rosh Hashanah, quais são os nossos projetos para o próximo ano? Quais são as novas ideias para o próximo ano? E sobre isso, Rahmea Amusar em nome de de o Rabino de Salante, que é o grande sábio do Musar, diz, neste momento, quem sabe, a gente já não tem mais ideias, mas uma ideia que cola muito muito bem é a ideia de poder você, não somente você fazer a mitzvah, senão você aproximar outras pessoas que também se envolvam com a alegria desta de mitzvah, que nos traz de volta para a cada Normalmente a pessoa inicia o ano do lado de Hashem e através dos meses que passam, nós nos vamos afastando. E Hashem nos chama de volta, volta para aqui, fica comigo novamente, recarrega tuas baterias, olha o sentido verdadeiro da vida. Você... Deve aproveitar estes dias para sincerar, para encontrar um verdadeiro caminho para tua vida. E tudo isso vai acontecer nestas 48 horas, chamadas as horas que marcarão para você o futuro de tua vida, de tua família. Quem sabe uma ideia positiva, uma. É, situação nova para a vida, você vai encontrar motivos para agregar neste ano. Não somente isso, nós sabemos que devemos iniciar o ano agradecendo a Borea Olam por tudo que ele deu até agora. E se você diz, mas está faltando algumas coisas, não tem problema. Vamos agradecer por o ano que a gente passou pela vida que a gente tem, pela família, pelos nossos filhos, Bezat Hashem, endossar essa vida na mão de que Ele é o melhor, que sabe como você ter sucesso em tua própria vida. Bezat Hashem, espero que estas horas que chegam perto, já estas horas que são pré-Rosh Hashanah, estes minutos... Na reta final, que você possa, Vedrata Hashem, aproveitar estes minutos da vida com uma reflexão, com um sentido, Vedrata Hashem, e automaticamente, Borealam vai abençoar com o Shanatová, que nós possamos ser escritos, inscritos no livro da vida da vida verdadeira, da vida que tem um sentido, uma vida cheia de vida, beisatachem para todo, de Israel para todo, o povo de Israel Bezat Hashem, que este ano seja o ano de aceitação, de beracha para todos. Amém. Ken yir'tzon shana